Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui começando mais uma roda de conversa do CCEV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. É um centro cultural que fica na cidade de Campinas, aqui no centro da cidade. E a gente funciona com a contribuição militante de todos que ajudam todos os meses através de doação. Quero aproveitar que a gente está aqui antes de começar o nosso papo de hoje, aproveitar para falar, para pedir a sua doação, para que a gente continue funcionando. É, o nosso PIX está aí, a Paulinha colocou na tela, 27, 430, 956, 1000 ao contrário, 80. Esse, na verdade, é o CNPJ do, do CCV, então você pode fazer um PIX direto para o CCV e qualquer valor é bem-vindo para ajudar a custear nossas despesas aqui com aluguel, internet e, e, e tudo mais, tá? É, depois a Paula vai botar aí na caixa de comentários também um número de uma conta quem preferir fazer transferência ao invés de Pix a gente tem essa alternativa também, tá? fica aí o nosso apelo para vocês é, nós temos uma fanpage no Facebook onde você pode assistir nossas lives e conferir a nossa programação é, temos também um site no site tem todo, todos os cronogramas de cursos que já estão acontecendo dá para ficar atento agora com o cronograma do segundo semestre, em breve a gente vai colocar no ar, então você pode visitar o nosso site para acompanhar, e curta também a nossa fanpage no Facebook, dê um joinha lá, porque aí você recebe as notificações toda vez que a gente entrar ao vivo, com alguma conversa, alguma roda, algum debate, alguma transmissão, e curtindo a página você nos ajuda também, para que a gente chegue no maior número possível de pessoas, tá? Aproveitando é, que estou falando sobre isso, peço para que todos e todas compartilhem essa live, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Você pode compartilhar na sua timeline, pode compartilhar em grupos de esquerda, no Facebook, para que ela avise as pessoas pelo WhatsApp, enfim, ajude para que uma, essa live chegue e atinja o maior número de pessoas, porque essa live é uma live importante de convocação para um ato importante aqui na cidade de Campinas. Campinas e região, né? Acaba vindo muita gente das cidades vizinhas, acaba vindo para cá também, tá? Uh, queria dizer também que essa, esse programa, a Roda de Conversa do CCV, é uma parceria com a TV Matracas, do nosso querido amigo Fausto, desenvolve um trabalho importante também, é nosso parceiro, visite o, no YouTube o canal da TV Matracas, tem muita coisa interessante lá, que o Fausto veicula, vários de nós já estivemos na, na, nas, em algumas transmissões da TV Matracas, fica aí a dica para vocês. Queria aproveitar para dizer também que essa transmissão de hoje, ela acontece no Facebook, mas ela acontece também no site Socializando Saberes. Aqueles que não, não têm Facebook ou não querem acessar pelo Facebook, fica aí a dica do site, tvsocializandosaberes.net.br, é só entrar lá e acompanhar direto lá, tá? Aproveito para dar um boa noite para todo mundo que está acompanhando diretamente do site, sei que nem todo mundo acessa pelo Facebook, o site é uma alternativa é, para acessar sem a necessidade do Facebook, ok? Ah... Uh aproveitando também, queria passar uns dados sobre o Covid, enquanto o pessoal vai entrando aí, me deem feedback sobre o som, o áudio, se tá legal, vocês podem comentar aí na caixinha de comentários da transmissão, tá? É, aqui na cidade de Campinas, a gente sempre informa os dados de Covid, a gente faz questão de fazer essa atualização, essa roda, ao contrário do que a gente fazia até antes da pandemia, as rodas eram presenciais, aconteciam na sede do CCV, agora a gente está fazendo cada um de sua casa, por isso que eu estou aqui sem máscara, estou né? em segurança na minha casa, e a gente pretende, assim que possível, né? se as lutas do, do próximo sábado tiverem êxito, com todo mundo vacinado, a gente pretende voltar às atividades presenciais o mais breve possível. Né? Por enquanto, para a nossa segurança, a gente faz de forma apenas virtual. Tá? Em Campinas, nós temos uma situação bem complicada, com a piora no, no, no quadro da última semana para cá, quem acompanha esses dados está observando isso, né? São 107.423 casos para 3.496 mortes, né? Tem mais mortes em Campinas do que em Cuba, por exemplo, que tem uma população 10 vezes maior, praticamente, que a população de Campinas, né? Só para ter uma ideia da gravidade. Se alguém acha que é pouco... É importante para ter uma ideia aí da, da gravidade. Nesse momento, são 409.032 pessoas vacinadas com a primeira dose, 168.827 pessoas vacinadas com a segunda dose. Pouco ainda, a gente espera que esses números se acelerem um pouco mais para que a gente consiga o mais rápido possível atingir uma situação de maior segurança, né? É, as UTIs da cidade de Campinas, a, a gente fala sempre separado, porque tem um truque do governo, malandro, do Dário Saad, que é de divulgar a média do, do, da, da taxa de ocupação de UTIs, com isso, joga para baixo, quando, na verdade, as UTIs públicas estavam todas no 100% já, e só na, na rede privada que tinha vaga. Né? É, me parece que agora essa distância diminuiu um pouquinho, mas ainda tem essa contradição, né? 99% de, de ocupação no SUS municipal, no SUS municipal só tem leito para gestante, não, não tem leito para o restante da, da população. No SUS estadual, são, já temos 97% de ocupação e 93% de ocupação no particular. O SUS estadual deu uma pequena aliviada, porque abriu mais leitos, mas a gente já está atingindo novamente 100% de ocupação, né? A fila aumentou bastante da última semana para hoje, são 26 pessoas com síndrome respiratória aguda grave, esperando por um leito na cidade de Campinas, são pessoas com suspeita de Covid, que fizeram teste, mas que ainda não foi divulgado. Nas últimas 24 horas, 20 óbitos registrados, é, a pessoa mais nova, 35 anos, a mais velha, 90 anos. Importante divulgar isso, porque é, com essas novas variantes, é, temos observado aí que as vítimas de, de, de Covid são cada vez mais novas, né? 35 anos, a vítima mais nova registrada nas últimas 24 horas. Esse é o quadro, um quadro bastante delicado, que revela que a cidade, em algum momento, vai ter que fechar novamente, abrimos antes da hora, rapidamente tivemos uma piora no, no quadro e vamos ter que fechar novamente, né? fica aí a luta nossa da população em prol da vida e a pressão de, de, do comércio, do capital pelas aberturas e uma contradição aí que vai se arrastando cada vez mais em função da lentidão, principalmente do governo federal, na compra de, de vacinas, além de outros problemas, né? Que a gente observou aí no final de semana, é, com, com o nosso, nosso líder maior andando por aí sem máscara e, e, e dando um péssimo exemplo para a população. Bom, é isso. Quem quiser fazer pergunta, comentários, opiniões, usem aí a caixa de comentários. Boa noite, Josué Rodrigues. A gente vai começar por aqui. Então, vocês podem usar a caixa de comentário para fazer comentários e mandar perguntas, a gente faz um bloco de leitura daqui a pouco, tá? Antes disso, quero anunciar a minha convidada aqui de hoje, nós já tivemos com a Genor da CUT, na semana anterior ao ato de maio, e agora é, convidamos a Lurdinha, a Lourdes Simões, que é da Marcha Mundial de Mulheres e que também é da operativa da, da frente que está organizando o ato do dia 19 de junho, essa... essa é, esse, esse, é, teve uma reunião ontem né, para organizar o ato então tem algumas novidades aí para a gente passar a Lurdinha vai falar um pouco sobre as pautas do ato sobre como a gente vai se organizar para participar do ato e, e na sequência quem quiser fazer pergunta vai fazendo aí que a gente lê ok? É, Lourdes Simões, muito obrigado por estar aqui com a gente e boa noite, fica à vontade para usar a palavra Obrigada, Adriano, obrigada pelo convite para estar aqui, para conversar sobre esse tema, essa questão que é tão importante, tão central na nossa vida, nesse momento de dificuldade, eu acho que esse espaço do, que o CCV faz sempre de debate, ele é fundamental porque ele ajuda a organizar, né? ele ajuda a formar, é uma contribuição muito importante né? para nós, da esquerda, para a classe trabalhadora, ter um... um um veículo de comunicação, tem um espaço de comunicação onde a gente pode dialogar sobre as questões que são centrais para a nossa vida. Então, acho que é, a, o, o dia 19 né, é um dia de luta para todos nós, você deu aqui, inicialmente, alguns dados e sobretudo de Campinas, que são muito importantes né, para a gente considerar a gravidade do momento que nós estamos vivendo e, portanto, a urgência de fazer uma luta no volume que nós queremos nós fizemos no 29 e queremos fazer agora no 19. Né? Então, primeiro, eu queria só falar um pouco da campanha Fora Bolsonaro mais geral, né, a centralidade da campanha Bolsonaro nesse, nesse momento que nós estamos vivendo e depois entrar na organização mesmo é, do dia 19. Né? Como você disse, nós tivemos uma plenária é, ontem em Campinas, que discutiu um pouco a organização, como é que nós vamos fazer no 19, a mobilização, tem várias ações acontecendo já desde a semana passada, no esquenta do 19 de junho, né? a gente também vai resgatar um pouco aqui com vocês. Mas a campanha fora Bolsonaro, ela, é, ela teve, é uma iniciativa que reúne muita gente, né? então já tem mais de um ano e meio que está rolando essa campanha, é, a campanha Fora Bolsonaro, e ela, ela é composta por quem? Pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medos, Partido de Esquerda, Centrais Sindicais, a Coalizão Negra por Direito, a UNE, a UBIS, a CMP, o MST, né, o MTST, o Fórum Nacional do NG, e diversas outras, a Marcha Mundial de Mulheres, e diversas, o BM, enfim, e diversas entidades né, e organizações da esquerda, não? O que, que unifica a ação? O que, que levou é, o elemento é, que eu diria que é mais central da unidade dessas, dessa da ação, dessa, desse conjunto de entidades, é a questão do Bolsonaro, né? É, mas o que, que levou? Então, eu queria só levantar alguns apontamentos aqui que eu acho que é importante para a gente ver a dimensão do que é, da, e a importância do Fora Bolsonaro, né? É, para além dessa pauta centralizada que nós temos aqui, que nós sabemos que o, a pauta que unifica é auxílio emergencial de 600 reais, vacina para, toda, para todas as pessoas e fora Bolsonaro, são as três palavras de ordem que unifica todo mundo mas a constatação que nos levou a isso, o que, é que foi? Então, é, o Brasil continua mergulhado né, numa, na, nessa crise política, econômica, social e sanitária. Né? O Adriano deu os dados de Campinas aqui, do Covid, mas hoje nós estamos passando dos 400 e quase 490 mil óbitos de vidas perdidas no país. Né? E, e o grau de contaminação é altíssimo, né? numa situação em que, é, toda a rede de saúde veio passando por um desmonte, um sucateamento, então ela não consegue absorver toda essa demanda que está sendo colocada para ela da, de contaminação, né? Isso tudo é fruto do quê? Dessa política genocida e negacionista do Bolsonaro, como a gente já falou aqui, e ele tem dado exemplos contínuos sobre isso, né? O agravamento do quadro da pandemia vem acompanhado da ofensiva das políticas do governo procurando aprofundar a instabilidade, né? ele fica questionando, e reforçar a consolidação da sua base social, né, aquele, aquele gado que a gente fala, aquele bando de gente que estava atrás dele de moto lá, né, na disputa pela hegemonia na sociedade. Né. Um governo que na política continua com ameaça e ataque às instituições democráticas o tempo inteiro, né, com mensagens negacionistas à ciência, e que busca, é, e na busca né, do avanço de um projeto neoliberal, como é o caso das privatizações, né, nós estamos vivendo agora a questão da Eletrobras, né. Esse governo e a sua política vem deixando o povo à sua própria sorte, né, como vemos no número de óbitos que nós falamos aqui, né, na falta de assistência médica, insuficiência de leito, equipamento, essa questão toda. E continua orgulhado numa crise econômica, num processo de recessão, e colocando mais, que colocou né, mais de 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso é gravíssimo. É, 68% da população das periferias sem perspectiva de renda. E 115 milhões com insuficiência alimentar. Esse é o quadro do Brasil. Terrível. Né? Um quadro que é exemplo da crise sanitária, tem nome, tem RG... Tem endereço, tem classe social, raça e gênero. Quem são? São as pessoas negras, mulheres, jovens, LGBTs e das periferias das nossas cidades. Esses são os mais afetados pela, pela pandemia e por essa situação econômica né, que nós estamos vivendo. Né? A pandemia aprofunda a desigualdade e favorece os mais ricos. Né? Parálise, a gente vê que do outro lado, a Forbes, acho que em abril, soltou uns dados, né? do enriquecimento, o quanto os mais ricos ficaram mais ricos na pandemia. Né? Então, aqui, ó, no Brasil, é, a tendência foi qual? Os bilionários cresceram de 45 de 2020 para 65 em 2021. Olha a situação, gente. Né? Portanto, a única saída da esquerda foi o quê? Uma busca de unidade né, pra, de, e da luta como instrumento central para combater esse governo genocida. Não tem outro caminho. Então, é, o desafio em meio à pandemia é a mobilização em torno da campanha Fora Bolsonaro, auxílio emergencial, vacina para todas as pessoas, com muita luta popular, né? E esse é o chamado 19, como foi chamado do 25, do 29, como foram outros chamados anteriores das, das ações que nós viemos fazer, fazendo para acumular e chegar em, no, no ato do dia 29 e chegar agora no ato do, 2000, do, do, do dia 19, né? É, o, esse dia nacional de mobilização que nós vamos ter então agora no 19, né, é, ele vem é, ele vem num crescente, né? Vocês podem, vocês quem acompanhou o dia 29, o primeiro chamado do dia 29 foi mais atos nas capitais, mas isso enraizou e a gente teve muito ato em cidades grandes, cidades metropolitanas como Campinas, mas em outras cidades e teve uma ação internacional, teve atos fora do Brasil, fora Bolsonaro. Então, para ver o alcance dessa, é, dessa luta que nós estamos tocando. Então, com, essas, com aquela mesma pauta que eu já falei, né? a questão da vacina, a questão do auxílio, a questão do Fora Bolsonaro. Então, para avançar na organização, a gente, qual é a metodologia? Fazer grandes plenárias Então, nós temos feito plenárias nacionais Fora Bolsonaro, fizemos plenária estadual Fora Bolsonaro, e aqui em Campinas a gente faz plenária que tem um caráter meio regional fora Bolsonaro, para organizar essa campanha. Né? Uma campanha que aqui tem sido feita também nas periferias, então, esse final de semana, por exemplo, nós tivemos esquenta do dia 19 na região do Campo Grande e na região do, do Campo Belo, com ato, com bandeiraço, com falas, com a som, né? e hoje aconteceu um esquenta no terminal de Barão Geraldo, nós vamos ter ainda algumas ações durante a semana, antes do dia 19. Qual é a nossa estratégia? É dialogar com aquelas pessoas que moram nas periferias que são as mais afetadas por essa pandemia, porque elas são obrigadas a trabalhar todo dia, pegando aquele ônibus lotado, né? é, fazer bico em situações mais adversas e se contaminando, enfim. Então, essa, a gente quer dialogar com essa população né? é, que a gente quer trazer para as manifestações. Né? Bom, é, é, esse, esse processo de organização a gente tem feito No sentido de tentar mobilizar o mais amplamente Esse ato do dia 19 é, Nós já chegamos a 180 cidades né? Eu estou pegando esse dado de ontem Pode ser que hoje até já, já aumentou Porque na medida que vai come, comunicando para a operativa nacional A gente vai divulgando Então já tem atos organizados no dia 19 Em mais de 180 cidades do Brasil é, isso é um saldo muito importante né da nossa organização né é, os atos os atos do dia 19 ele mostrou para nós e é por isso que nós estamos nos empenhando muito fortemente para a realização do ato do dia 19 que não há mais retorno nas lutas sociais né de rua contra bolsonaro não tem mais como voltar atrás e que elas são fundamentais para enfrentar e vencer esse governo do atraso, da fome e da morte. Esse é o governo Bolsonaro que nós estamos enfrentando, né? Nós sabemos, é, já falei aqui da questão do, dos riscos, né? A gente sabe dos riscos da pandemia, né? Risco a que se submete a, maior, a maioria da população, que precisa sair na batalha da sobrevivência todo dia, mas riscos que só serão superados com a retirada da presença nefasta do Bolsonaro à frente do governo. Não tem outra saída, né? Por isso nós é, podemos e devemos participar de todos, né? A gente é, tem feito aqui um chamamento para participação com toda a segurança possível, com todos os cuidados, com protocolo de segurança definido. Depois eu vou detalhar aqui mais no outro bloco essa questão do como nós estamos pensando a brigada de saúde, a brigada de segurança, a brigada que vai organizar as colunas para a gente marchar em colunas e não aglomerado, respeitando o distanciamento que é necessário. Né? Então, com todos os cuidados, a gente quer fazer a mobilização do dia 19, né, que será também, né, como eu já disse, uma, uma mobilização é, da defesa do SUS, além das três pautas, a defesa do SUS, né, é, até o fim da pandemia, é, uns contra os cortes na educação, né, e a reforma administrativa, as privatizações, em defesa das lutas do povo negro, contra a violência e o racismo, né, e, e também em defesa dos serviços públicos e da soberania. Né. Nós precisamos, gente, combater essa aliança genocida entre o presidente e o Covid, que está matando o nosso povo, né, de doença, né, pelo Covid, mas de fome, porque aumentou demais, as pessoas estão morrendo de fome nas periferias da na nossa cidade. Né? Os atos nossos, né? nós precisamos fazer esse combate, os nossos atos precisam respeitar todas as medidas sanitárias, a gente já falou e vai detalhar melhor aqui, né? mas é preciso novamente a gente ter a plena convicção que nós precisamos unir todas as forças da esquerda para dar um basta a esse genocídio, e dar um basta a esse genocídio que nós estamos vivendo, é o, é o fora Bolsonaro. Então, é um, com essa, vamos dizer assim, com essa convicção que nós vamos para a rua no dia 19 aqui, né nós vamos nos concentrar às 10 horas no Largo, da, ali no largo do Rosário, é, com distanciamento, nós vamos ter uma perua lá, que vai estar tá fazendo todo o apoio necessário para se a gente tiver alguma intercorrência, né? nós temos brigada de saúde, brigada de segurança, e tem uma questão que para nós é fundamental também, né? além de ocupar a rua para derrubar o Bolsonaro, nós também, ao ocupar a rua, nós estamos fazendo a campanha de solidariedade, porque além de constatar que o nosso povo morre de fome e morre pelo vírus, nós precisamos também ajudar aqueles que precisam da nossa solidariedade. Então, nós estamos ter uma perua na, na, lá na praça, né, do lado do caminhão de som, que vai conduzir o ato, para fazer a arrecadação de alimentos. Nós estamos em várias campanhas pela cidade de arrecadação de alimento. Essa semana... É, se constituiu aí uma cozinha comunitária, né, lá na região do seu marco, para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, então nós vamos arrecadar alimentos para ajudar alguns grupos de famílias que a gente tem já catalogado, gente que tem nos procurado, ajudar na cozinha comunitária, porque é isso, é essa rede de solidariedade é que pode ajudar a diminuir a, a desgraceira que vive o nosso povo com a fome, né? mas esse é um pouco também para nós, o Fora Bolsonaro, ele está muito colado essa questão da solidariedade, para salvar o nosso povo, para a gente se ajudar nesse momento de tanta tristeza e nesse luto coletivo, né, gente? Porque nós vivemos isso, nós vemos um luto coletivo das, das milhares de, de, de vidas perdidas, perdidas mesmo, porque gente que morreu prematuramente podia estar tá, ter sido vacinado e estar tá aqui conosco, né, convivendo conosco e não foi, né? E de pessoas que são afetadas por essa situação, né? São milhões. Aquelas que... Cada família tem um ente querido que perdeu, um amigo, um amor, um amante, né, um parceiro, um companheiro, uma companheira, né, enfim. Então, esse é o sentido um pouco do ato nosso do 19, e depois, acho que no próximo bloco, eu detalho melhor essa a forma como ele está organizado. Pode ser? Pode ser, sim. Muito bom. Legal. Para quem pegou a nossa conversa aqui pela metade, então... Estamos aqui hoje conversando sobre o ato do dia 19 de junho, que vai acontecer no sábado, a partir das 10 horas, aqui em Campinas, concentrando no Largo do Rosário. Você que não é de Campinas e está acompanhando a nossa conversa aqui, fica à vontade, mas procure saber onde vai se concentrar o ato na sua cidade. tá? A Wanda Conte está na transmissão, está dizendo aqui boa noite, assistindo, abraços socialistas e muita esperança vermelha. Obrigado, Wanda, pela sua audiência de sempre. E lembrando também, faço um convite a todos e a todas na semana que vem, que é terça-feira, dia 22, nós estaremos aqui também discutindo um tema relacionado com o tema de hoje, com a presença da Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde, e vamos conversar sobre a situação da pandemia aqui na cidade de Campinas, tá? Então, se programem para assistir a roda na terça-feira da semana que vem, 19 horas. É... Bom, Ludinha, qual que é a expectativa para esse ato do, do, do sábado que vem? Porque no, no mês passado, a, a impressão que eu tive é que foi todo mundo surpreendido, tanto a direita quanto nós mesmos, né, pela quantidade de pessoas que se mobilizou. Eu, a gente já estava sentindo um pouco isso na reunião é, de organização do ato, tinha muita gente na sala e eu já estava, eu sentia pessoas que não costumam ir a atos perguntando sobre o ato, né, e então já, já tinha um, uns indícios que o ato ia bombar, mas a, a, a, o volume dos atos realmente impressionou, a gente ficou, foi uma surpresa boa, né, como que está a expectativa para esse ato do, no sábado agora aqui em Campinas? É, de fato, você tem razão, dia 29 é, foi meio, foi bastante surpresa, sobretudo por aquilo que a gente falou, era um ato chamado mais para as capitais e ele enraizou, muitas cidades fizeram, né, e teve até atos internacionais e tal, então, e, mas assim, eu tenho uma companheira aqui numa reunião nossa, nós temos uma reunião de balanço da marcha e uma companheira uma companheira de São Paulo, uma companheira lá da periferia de São Paulo, disse assim, que o ato fora Bolsonaro foi aquele grito entalado na garganta. Sabe aquela coisa que fica na garganta parada, que você não consegue? Então, aquela manifestação foi isso, a gente gritou aquilo que estava parado aqui, entalado aqui, então assim, acho que é aqui, e agora não tem mais como não, não, não gritar de novo, né, então é um pouco essa coisa de que a gente, é esse volume que vai dando. A nossa expectativa aqui é que ele seja maior do que o do dia 29, né, pela, pela repercussão, também pelo nosso processo de preparação, a gente conseguiu fazer mais atividades descentralizada, né? o ato passado, a nossa convocatória foi muito pelas redes sociais, né? pelas plenárias, mas dessa vez a gente optou por ir para a periferia, então com carro de som, fazendo arrecadação, fazendo diálogo, com faixa, com música. Então, eu acho que essa, esse elemento do esquenta, a gente consegue fazer um esquenta fora do centro, eu acho que isso ajuda. Porque teve gente, que, inclusive, não ficou sabendo, que depois perguntou, nossa, eu não sabia que tinha e tal, enfim. Porque as redes sociais alcançam, mas não alcançam todo mundo. A gente sabe é, disso, é. do limite que ela tem. Né? E a gente precisa ir aonde, como diz a música, nós precisamos ir aonde o povo está. E esse esforço que nós estamos aqui. A gente, a gente se convenceu na operativa aqui da campanha Fora Bolsonaro nós precisamos fazer esse esforço de dialogar com os, os nossos companheiros e companheiras da, na periferia que estão, são vítimas dessa situação, né? estão em situação de, de fome, de miséria, enfim. Então, acho que isso permite com que a gente tenha um ato maior do que foi o ato do 29%. Né? Tem também uma articulação em termos de regional, então a gente também está convidando as cidades da região para virem se somar, para a gente fazer um grande ato, um volume muito, muito forte aqui, porque isso, a repercussão do nosso ato de Campinas nacionalmente foi muito importante, inclusive porque nós fazemos no período da manhã, né? e há muitas capitais fazem à tarde, então a gente, foi um impacto muito bacana, porque de manhã você já tinha gente na rua fazendo o ato, então foi aquela coisa crescendo, né? você foi acompanhando pelas redes, você foi vendo, sim, isso deu, e acho que isso motivou as pessoas que não foram naquele a se incorporar nesse também, por isso que eu acho que tem essa perspectiva dele ser maior do que foi o ato do 29. Aqui em Campinas, a gente está bastante é, articulada, acho que a nossa organização também aprimorou, né? nós vamos, inclusive, agora é, soltar um manualzinho para reforçar os procedimentos para ir para o ato, a máscara, né, a PFF, é, é, dois, né? PFF2, PFF2, né? E a PFF2, eu sempre confundo com a outra. É, nós vamos ter um sistema, nós estamos fazendo arrecadação para aquelas pessoas que não têm essa máscara possam adquirir lá na praça, já no 29 nós fizemos isso, nós distribuímos máscara, a Brigada da Saúde que conta com médicas, médicos, assistentes de enfermagem, militantes da saúde que vão estar na praça com jaleco branco, eles vão fazer essa distribuição do álcool, né, e tá lá higienizando a mão das pessoas... Né, da máscara que nós vamos distribuir, olhando o distanciamento, né, para que as pessoas possam, nós vamos estar ao ar livre, então se a gente tiver uma boa máscara, já é uma grande possibilidade de não ter contaminação, porque nós estamos ao ar livre, mantendo um certo distanciamento e bem assegurado com uma boa máscara, então a Brigada da Saúde para nós, ela é muito importante, para ajudar as pessoas a se sentirem seguras para estar na rua, tranquilas para estar na rua e, e, e participar do ato. E também orientando as pessoas, né? Porque não é só ir para o ato, mas como que você volta para casa? Né? Como é que você procede ao chegar em casa? Aquela máscara você tem que descartar, você não pode guardar. Você não pode chegar e entrar em casa, tira o sapato que você ficou na rua, a roupa que você usou, vai direto para o banheiro, pega a roupa, põe para lavar. Então, esses cuidados todos nós queremos também colocar nesse manual que vai orientar as pessoas que virão para o ato. Né? Tentar ao máximo ver como é que organiza para ir, esquema de carona coletiva. Então, essas questões todas que é muito importante é, para que as pessoas possam vir para o ato né, com segurança. Nós também vamos ter a brigada de segurança, né, para olhar, a gente sabe, né, gente, que é, o Bolsonaro é, e os, e os Bolsonaro, e seus seguidores, eles estão subindo o tom também. Se nós estamos subindo o tom para ocupar a rua, eles também estão subindo o tom. Jacarezinho mostrou o que significa subir o tom. E nós também temos que estar tá preparados para esse enfrentamento vocês terem uma ideia, no esquenta do 29, nós tivemos uma, uma situação bem, bem é, difícil. As mulheres foram fazer um esquenta na Praça da Catedral às 10 horas da manhã, no dia 17, e um bolsonarista foi lá filmar. Ficou lá o tempo todo, com um capacete, com uma câmera no capacete, filmando o que estava rolando. E claro que ele estava aguardando, se tivesse algum momento de algum enfrentamento, ele ia entrar no meio. Mas as mulheres tiveram um bom senso de ignorá-lo, fazer a sua luta, fazer a sua organização, gritar, não se sentiram constrangidas em nenhum momento, então ele também não teve oportunidade absolutamente de fazer nada. Mas esse é um caso, mas tem casos que as pessoas, como nós tivemos no primeiro de maio, que um bolsonarista foi lá, arrancou a faixa, atacou um dirigente é, da esquerda que estava lá e tal, então nós também precisamos pensar na nossa segurança e garantir a segurança para as pessoas que vão estar tá lá. Então, por isso que a nossa brigada de segurança é muito importante. E nós queremos fazer o um modelo, o um formato do ato, nós vamos ter um caminhão de som, nós vamos ter fala, nós vamos ter vários grupos culturais, porque também a gente, os nossos atos têm essa característica, nós fazemos o debate da política e tal, mas nós também cantamos, dançamos juntos, celebramos, porque é o um encontro, né? O um encontro é o um encontro nas ruas, o um encontro na luta, que é coisa mais bonita do que isso, né? Num ato. Né? E aí a música ajuda, a gente dança, a gente canta, a gente se encontra, né? Então, nós vamos ter várias atividades, vamos ter um caminhão de som, vamos ter dois caminhões de som, um que vai estar na praça, outro que vai sair na caminhada, e mais ao final da caminhada, outro caminhão de som, para que as pessoas possam interagir com o caminhão, vão ter falas das entidades, saudações das entidades, palavras de ordem, música que vai acompanhar, e a ideia nossa é que a gente consiga marchar em coluna, como faz o MST. Então, a ideia aqui, é tanto a frente, tanto a Brigada de Segurança, contra, com, é, como um grupo que nós estamos chamando de um grupo que vai organizar as colunas, aí o pessoal mais do MST, que está... Que é craque nisso, né, de fazer coluna. A ideia é que a gente possa fazer tipo umas quatro colunas no asfalto, né, puxado por uma bandeira colorida, e as pessoas vão entrando e nós vamos indo. Vamos caminhando com, a, com as colunas, com o distanciamento, com as palavras de ordem, dançando, cantando, escutando a saudação de quem está fazendo saudação no caminhão, né? A ideia é que a gente faça muito tranquilamente essa caminhada, ela vai ser longa, então, porque né, em coluna ela vai ser muito extensa, mas e ao final a gente se disperse muito rapidamente, não fazer a coluna. Não vai ter ato de encerramento, então não esperem para achar que o caminhão vai chegar, não caminhão que chegar vai orientar para as pessoas irem embora, nós não vamos nos aglomerar no final, para a gente garantir, continuar garantindo a nossa segurança, a nossa sobrevivência e, essa, e esse... E esse Espírito que está organizando toda a nossa manifestação. Então, afinal, o caminhão só vai orientar para as pessoas se irem tranquilamente para casa e nós vamos encerrar, assim. Chegou no final, deu a volta, é o mesmo itinerário do primeiro que nós vamos fazer. Então, no final, você já chega e já vai indo embora. Já vai indo embora para a sua casa tal, tal, né, para a gente, depois nós vamos chamar uma plenária de avaliação do processo, do como foi, e planejar os próximos passos. Lembrar que nós vamos bater possivelmente, a gente bate a casa e, infelizmente, nós vamos chegar aos 500 mil óbitos né, do Brasil, a, já no início da próxima semana, com muita tristeza, esse luto coletivo nosso, e nós precisamos também fazer uma ação nesse sentido, né? nós precisamos... É, nós precisamos é, lembrar, né? nós precisamos ser... Celebrar para... uma para isso, né? É. Não, e também, assim, no sentido mesmo de, de, de, de ser solidário nessa dor, né, gente? Nesse momento uh -huh. de tristeza, nesse luto que é coletivo. Então, nós queremos também pensar uma ação aí, talvez logo para o início da semana, para essa questão dos 500 mil óbitos que o Brasil, infelizmente, vai bater aí e não demora muito, né? Então, mas o ato do dia 19, em, em, em questões bem gerais, da forma como ele está estruturado, né? Já falei aí do manual, que nós estamos preocupados, a questão da campanha de solidariedade vai rolar, então, quem for para o ato, leve um quilo de alimento não perecível, um pacote de e leve lá naquela perua que vai estar tá junto do caminhão de som, recolhendo, porque esses alimentos vão ajudar na nossa campanha de solidariedade aquelas famílias que estão passando por situação de muita dificuldade, passando fome. Então, nós vamos juntar essas duas coisas, a luta né, e, a, e a solidariedade que é necessário nesse momento. Né? Legal. Durdinha, antes da gente se despedir, de você fazer considerações finais, vou fazer mais algumas leituras aqui. O Ronaldo Hipólito Soares, boa noite. Está acompanhando a nossa live. Obrigado, Ronaldo. Uh, a Wanda Conte fez uma pergunta, né? Como você explica que num quadro tão desastroso, com tantas mortes, ainda tenha adesão significativa ao governo? Pergunta da, da Wanda Conte. Essa adesão ao governo é uma polêmica, na verdade, né? Porque eles estavam veiculando aí que a motocicleta teve um milhão de pessoas e o que se verificou é que, na verdade, pelo menos a, no, o vídeo que eu vi ontem contando moto por moto apontava para 6 mil, mil motos que é um número considerável mas que também não, não, não se assim, muito longe de alcançar um milhão que, que veicularam né o, o Bolsonaro chegou a dizer que foi a maior, é, maior passeio motociclístico do mundo e, e entre outros exageros né de qualquer forma o outro lado como você falou está subindo tom e está se organizando né então, mas é legal a gente dizer da importância da gente ocupar as ruas, né? Eu acho que a CPI que está em curso, por mais que ela promova um, um desgaste, está é, muito visível para todos nós que não avança se não tiver gente na rua, né? Então, importante, é importante considerar isso. E é isso, queria dizer para quem chegou e pegou a live pela metade, eu estou aqui hoje com a Lourdes Simões, a nossa conversa, é sobre o ato do dia 19 de junho, aqui em Campinas, às 10 horas da manhã, no Largo do Rosário. Se eu não me engano, de São Paulo é à tarde, então, é à tarde, né? Então, tem gente que fez esse, esse esquema de, de estar no, nos dois, né? E, mas é isso. Teve gente daqui de Campinas que foi para São Paulo porque não, não sabia que tinha ato em Campinas, né? Então, mas eu acho que dessa vez a gente está divulgando com mais fôlego, vai chegar no número maior de pessoas e a gente vai atingir nossos objetivos aqui na cidade, com certeza, tá? Então, é isso. Eu vou passar a palavra para que você faça então suas considerações finais e mais alguma orientação, e, e para que a gente é, convoque as pessoas para o dia 19. Essa live ela fica no ar no nosso Facebook, ela pode ser compartilhada para ver depois e depois ela vai para o YouTube também, logo mais e aí vai ter também a live no YouTube para ser compartilhada, tá? Então, é o nosso esforço aqui de ajuda na convocação do ato do, do dia 19. Fica à vontade, Lurdinha. Tá, obrigada. É, então, eu acho que essa questão do Bolsonaro, ele vem, ele vem perdendo espaço, assim. As, a gente tem visto que as convocatórias, os chamados que ele tem feito, não são mais os mesmos de há uns meses atrás. Tem um processo de desgaste fruto... Da nossa luta, fruto da nossa articulação. Agora, é claro que é difícil, né, gente? Porque é, quem fala para a nação é ele, não somos nós. Então, as pessoas ainda, o, e, e o Brasil tem essa cultura, né? Então, assim, é, nós, nós estamos fazendo uma luta, nós estamos travando uma luta ferrenha, né? Então, tem ainda, óbvio que tem aquele e tem aquela, aquela, e tem aquela camada que é fascista mesmo no Brasil. Você tem um número de gente que é fascista por natureza. Então, essas pessoas nunca estarão conosco, estarão sempre com ele. E, e a lógica do Bolsonaro é fidelizar esse tipo de gente com ele. Né? Que oscila. Então, você tem aquela pessoa na. Você tem aquelas pessoas que acreditaram que o Bolsonaro era um candidato, era uma alternativa na eleição, acreditaram, porque receberam lá no seu celularzinho a né, mamadeira de piroca, receberam que o PT era isso, receberam que o Haddad era aquilo, receberam e, a, e o seu pastor da igreja falou que era mesmo, ela só recebia no seu celular a mensagem do pastor e o pastor orientou o voto. Não é à toa que uma mãe faleia e explode de volta em Campinas, sendo que ninguém conhecia. Esse foi o instrumento. A listinha que foi mandada na véspera da eleição. Isso aqui diminuiu, o fake news diminuiu, mas está rolando. Está rolando. Então, este é um elemento que mobiliza esse povo, esse povo fascista. E nós precisamos ir combatendo, continuar combatendo. Né? Por isso que dialogar com a periferia é tão fundamental. Para chegar nessa pessoa, nessa senhorinha que só recebeu a mensagem, nesse né, senhorzinho que só recebeu a mensagem pelo o grupo de WhatsApp do pastor. Nós precisamos. Mas essas pessoas estão passando fome, então elas estão começando a linkar as coisas. Se a gente tem que chegar, alcançá-las para dizer, é isso, é fora Bolsonaro, porque ele é o responsável. Então, acho que isso é a luta árdua nossa, essa luta que nós vamos fazendo, e acho que o dia 18 é esse desafio, o dia 19 é o desafio para a gente aumentar esse poder nosso de mobilização. Vale lembrar, vocês estão lembrado que na a luta contra a reforma da Previdência, nós vencemos um round dela, lembra disso? Que o Temer não conseguiu fazer, por quê? Porque nós pautamos a, a, a, a, a luta contra a reforma da Previdência, foi ferrenha, Começou no, no final do ano, no 8 de março as mulheres pegaram e nós somos fama, e nós seguramos por um tempo, nós barramos. Então, aquele momento mostrou que é isso, gente, é mobilização, é povo na rua organizado que pode barrar alguma coisa. E eu acho que nós estamos entrando de novo nesse ritmo. Né? E acho que isso é fundamental neste momento para a gente avançar. Né? E nós, mulheres, já demonstramos isso. Olha o que foi na eleição, ele não. Campinas tem protagonizado muito momentos de luta. Os 8 de março em Campinas não são mais os mesmos. Né? É, o, o ele não em Campinas foi fundamental né, na eleição. Então, acho que, claro, a gente não, não foi vitorioso, mas a gente lutou nessa dimensão que eu acabei de falar aqui, que é na base da mentira né, e tal. Mas eu acho que para nós... É, da Frente Brasil Popular aqui, né? eu sou da operativa da campanha Fora Bolsonaro, mas a gente é da operativa também da Frente Brasil Popular, represento a marcha, tanto na marcha nós temos feito uma, uma discussão, nós temos dias de mobilização nosso das mulheres nas redes e nas ruas, né? a gente apostou todas as cartas nessa questão da organização da Frente é, Fora Bolsonaro, porque é isso, gente, Nós, se a gente não se mobilizar, se a gente não se colocar em movimento, se a gente, a gente não tem como segurar, né, é, é, não tem como tirar o Bolsonaro, não tem como desgastar o Bolsonaro, porque o Adriano falou aqui da questão da CPI, ela tem um limite, ela é importante, porque ela está revelando muitas coisas mas ela não vai resolver, se a gente, o, que se, o que resolve é isso, e, e, e o que nós estamos enfrentando é um negócio que a gente falou lá atrás, que a gente ia enfrentar antes de 2014, né? na eleição de 2014 a gente já dizia, nós vamos viver um tempo de luta de classe nesse país, isso é luta de classe, é o povo trabalhador contra um governo que é ultraliberal, que quer distribuir, que destrói emprego, e aí a pandemia no meio disso vem, e eles usam a pandemia como instrumento para sufocar e para matar a classe trabalhadora. Então, acho que é isso, e nós vamos com esse espírito guerreiro de ser, de, de ser irreverente, de enfrentar, é que nós vamos fazer a luta necessária né, para derrubar o Bolsonaro. E 19 vai ser um grande ato no Brasil inteiro, né? e aqui na nossa cidade, por isso que eu quero convidar, vamos ligar para o amigo, para o parceiro, para o vizinho, vamos convidar as pessoas, se cada um fala... É isso, nós estamos falando com as pessoas, ajudando, gritando pela janela, enfim botando algo, algo no portão fora Bolsonaro, é isso que nós precisamos ir criando esse clima do fora Bolsonaro no Brasil inteiro, porque só isso pode derrubar o Bolsonaro e fazer um processo de resgatar a democracia, de resgatar direito, de reconstruir o nosso país, que é o que nós queremos, porque nós queremos mais vida, mais direito, mais justiça para todas as pessoas, né, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para negros e negras, então acho que esse é o sentido da nossa luta do dia 19. Muito bom, muito legal. Então eu te agradeço, Lurdinha, por ter se disponibilizado a estar com a gente aqui hoje. Muito importante sua participação. É, acho que ficou bem bem objetivo para todo mundo. As informações, as orientações para o sábado. Chegue na hora, não não chegue atrasado, porque a gente não vai ficar muito tempo concentrado ali. A gente vai tem que sair na hora, pra, até pela segurança de todo mundo, né? Então tente não se atrasar. E, mas é isso, sábado 10 horas da manhã, no Largo do Rosário aqui em Campinas, para quem está assistindo de outras cidades, procure se informar na sua cidade, se você não é aqui da região de Campinas, procure se informar sobre o local e horário do ato na sua cidade e reforce se puder, porque se você não está em grupo de risco, não está com nenhum sintoma, reforce o ato participação da, da Vânia Lando aqui também, Lourdes é por aí, só o povo na rua para resgatarmos nossos direitos. Muito bom, Vânia, Vânia que está sempre acompanhando nossas rodas aqui toda terça-feira. A gente agradece mais uma vez a Lurdinha, semana que vem, terça-feira, dia 22, Nayara Oliveira, presidenta do Conselho vai estar tá aqui com a gente, 19 horas, nosso papo vai ser sobre a situação da pandemia aqui na cidade de Campinas, tá? Então, se programe para assistir, mas antes disso, nós temos uma tarefa no dia 19, estar 10 horas no Largo do Rosário, reforçando esse ato que é tão importante conforme a Lurdinha colocou aqui pra gente. Obrigado pela audiência e até semana que vem, gente. Valeu. Fora Bolsonaro.